Salve, salve queridos amigos, bem-vindos à taverna, eu sou o Colosso. Pessoal, hoje eu vou falar de tudo que eu sei, fiquei sabendo, procurei saber sobre Borderlands 3. Então, eu vou trazer para vocês as novidades sobre os heróis, sobre as armas e outras curiosidades que estão aparecendo aí. Então, bora para o vídeo, sem enrolar, bora para lá. A primeira informação relevante é a data de lançamento do jogo, que é 13 de setembro desse ano, para PC vai estar disponível apenas na Epic Store. Mas tem um motivo pessoal, muitas críticas foram feitas em cima do Borderlands na Steam, mas... Segundo informações que eu pesquisei, o jogo vai ficar mais barato por causa das tarifas que a Epic Store cobra são bem menores do que a Steam. A Steam tem valores altos das tarifas, estão fazendo várias desenvolvedoras mudarem a plataforma de venda dos seus games. Isso a gente tem observado durante esses últimos meses isso realmente tem acontecido com várias desenvolvedoras. Vamos falar um pouquinho dos personagens jogáveis agora do jogo. O primeiro deles que a gente viu no trailer foi o Fleck. E quem que ele é? Ele é um robô que vai ter vários animais de estimação pelo que está no site do Borderlands, então, você vai poder convocar esses animais para ajudar durante as missões. Segundo os vazamentos, pessoal, o Fleck ele vai ter três animais diferentes de estimação, só que eles estavam com dificuldade para configurar a inteligência artificial de cada um desses animais, mas pelo que parece vão ser três com características únicas e habilidades únicas que o Fleck vai poder escolher. O segundo personagem é a Amara, que também é uma sirene, que nem nos outros Borderlands a gente já viu. Só que pelo que a gente percebeu nas notícias aqui, a Amara vai ser uma espécie de sirene, mas tanque. Ela vai ter braços muito fortes aí para socar muitos inimigos aí, esmagar, arregaçar com todo mundo aí. Algumas habilidades que vazaram da Amara é o face Lock, que você trava os inimigos assim como aconteceu no Borderlands 2. Uma habilidade chamada Ground Punch, que você provavelmente vai socar o chão e vai dar um dano aí nos inimigos em área. E uma terceira habilidade que seria uma autoprojeção, como, se como se fosse aquela habilidade do Jack em Borderlands pre -Sequel. essa Essa autoprojeção deve lutar contigo para te ajudar a acabar com os inimigos. O outro personagem que a gente viu foi a Moze. A Mousa vai ser uma espécie de soldado, assim como teve no Borderlands 1 e no Borderlands 2 também tiveram essa classe. Segundo esses vazamentos, a Mousa vai poder invocar aí um robô gigante no seu Ultimate, como se fosse o jogo Titanfall. Segundo essas informações ainda, parece que vai ser um personagem mais voltado o cooperativo, apesar de também ser um grande tanque nesses momentos. O último personagem vai ser o Zane, pelo que parece ele é um assassino, ele vai fazer parte da classe dos Hunters e parece que ele vai ter também um cinto de utilidades aí, que ainda a gente não sabe muito bem como é que vai ser. As armas foi a parte que me chamou mais atenção, parece que tem muita coisa nova, diferenciais de um modelo para outro de armas, então vamos lá que eu vou explicar. Você vai ter as armas da fabricante Atlas. Você vai disparar os rastreadores nos inimigos que a arma vai fazer todo o serviço sozinho. A Maluan são armas que são focadas em danos elementais. E no caso do Borderlands 3, ele. Ela vai vir com dois elementais diferentes. Você vai poder trocar de um elemental para o outro. Você pode concentrar o tiro que você vai dar. Então você segura o gatilho e depois solta para um dano maior. Já as armas da DAO, você vai poder alternar entre o tiro automático ou sem semi-automático. A gente ainda não sabe como isso vai funcionar, como era no Borderlands 2, porque tinha armas automáticas, semi-automáticas, dependia muito. Tem um novo tipo de arma que é a Kov. Elas são armas originárias dos Vaults, que foram. Foram abertos nos jogos anteriores. Elas vão ter tiro ilimitado mas elas vão também superaquecer fazendo com que ela pare de funcionar. As armas da Torg sempre foram conhecidas por ser armas de projéteis explosivos. Agora você vai poder alternar entre projéteis que cola no inimigo. Quanto mais projéteis ficarem colados no inimigo, maior vai ser o dano quando explodir. Ou se não, você já atira e explode quando bater. As armas da Vladov vão ser uma das mais interessantes, na minha opinião. Elas vão vir com acessórios aclo aclopados, podendo ser um lança-foguete, um taser. Vai, vão ter, gente, tantas opções, tantas coisas diferentes, tipo de armas da Vladov pra gente coletar no jogo. As armas da Hyperion vão continuar praticamente com a mesma coisa do outro, Borderlands. Quanto mais você atira, melhor a precisão da arma, melhora. Só que ficou um pouco no ar a questão de ter um escudo enquanto você está mirando e atirando. Eu não sei muito bem como isso vai funcionar, mas me parece que vai ter uma barreira extra quando você utilizar as armas da Hyperion. Já as armas da Tedior você não vai precisar recarregar. Acabou de usar... Vai, simplesmente você joga ela fora e aí ela explode como uma granada, ou senão ela vai poder perseguir o inimigo atirando ne nele sozinho. Isso eu já tinha visto no Borderlands 2, armas que eu peguei, quando eu fui recarregar, ela saía voando em direção dos inimigos e atirando. A Jacobs, pelo que está falando no site, vai ser, vão ser armas com grande poder de fogo e causar grande dano. Mas também vão ser armas não aplicáveis contra inimigos que têm escudo, porque ela principalmente vai afetar locais sensíveis no inimigo, a cabeça, por exemplo. E um outro detalhe interessante, você vai atirar e ela vai ricochetear em um outro inimigo que estiver próximo. Falando um pouquinho do multiplayer cooperativo que vai ter em Borderlands 3, como teve em todos os games da franquia e que fez muito sucesso. Mas algo era motivo de muita briga durante as sessões, que era a hora de distribuir as armas. Todo lotezinho que você pegou, ele era igual para todo mundo, então quem chegava primeiro pegava. Agora isso vai mudar. Vão utilizar o mesmo sistema que utilizam no Diablo. Os equipamentos que você achavam ser únicos para você. Então se eu estou jogando com um amigo, matamos um chefe, caiu armas lendárias, vai cair uma arma lendária de um tipo qualquer para cada um e diferentes. Isso que é importante, vai acabar com esse tipo de briga que era nas partidas online, realmente era um problema, esse tipo de coisa não vai existir mais. Sobre os vilões do jogo, agora nós vamos ter os irmãos gêmeos aí, os gêmeos Calypso. Não, não são esses Calypso que eu tô falando, gente. São esses aqui. Pois bem, pessoal, esses vão ser os grandes vilões do jogo. Galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado das novidades sobre Borderlands 3. Não se esqueçam de comentar aqui se eu esqueci de algum detalhe que vocês sabem e eu não divulguei no vídeo. Não esqueçam daquele like maroto, compartilhar esse vídeo. Até a próxima. Beijão. Tchau, tchau.